Dizem-nos, preencha a tabela com números naturais, de forma a representares 10,74 de duas maneiras diferentes. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos, pensando o que colocariam aqui para que isto representasse 10,74. Muito bem, vamos então avançar juntos e vou começar por reescrever o 10,74, aqui um pouco maior, para que possamos olhar bem para cada um dos valores posicionais. Então, uma forma de olharmos para este número será dizer que ele tem 0 unidades e uma dezena. Mas aqui, nesta primeira linha, o número não foi expressado dessa forma. Aqui, no local correspondente às dezenas, dizem-nos que ele tem zero dezenas. Mas depois, nas unidades, encontramos 10 unidades. E, por isso, quando nos dizem aqui que existem 10 unidades, eles referem-se a este 10 que aqui temos, considerando que temos 10 unidades. Poderíamos dizer que temos uma dezena e zero unidades ou que temos 10 unidades. E depois, no valor posicional seguinte, encontramos 7 décimas, o que faz sentido. Temos aqui um 7 na posição correspondente às décimas. E depois, temos um 4 na coluna correspondente às centésimas. E encontramos aqui um 4 na posição correspondente às centésimas. Mas agora, vamos ver o que está a acontecer na segunda linha. Mais uma vez, indicam-nos 0 dezenas e 10 unidades. E, por isso, até aqui acontece exatamente a mesma coisa, temos 10 unidades. Mais uma vez, poderíamos dizer que o número tem uma dezena e zero unidades, mas, neste caso, o número foi expresso como tendo zero dezenas e 10 unidades. Mas aqui foi retirada uma décima. Tínhamos 7 décimas e agora estão indicadas apenas 6. Então, o que aconteceu a essa outra décima? O valor final terá de ser o mesmo, terá de ser 10,74. E, por isso, se retirarmos daqui uma décima, então ela terá de ser reagrupada noutro valor posicional, para que o número total continue a ser 10,74. Então, isso significa que a décima que aqui falta foi retirada da posição das décimas e o único sítio onde ela poderá ter sido acrescentada será nas centésimas. Então, se retirarmos daqui uma décima, como é que a podemos representar como uma centésima? Uma décima corresponde a 10 centésimas. Por isso, se estamos a retirar uma décima daqui, agora vamos ficar com. 6 décimas, e a décima que retiramos daqui, vamos acrescentá-la às centésimas, e sabendo que uma décima corresponde a 10 centésimas, juntando 10 centésimas com as 4 centésimas que já cá tínhamos, então vamos ficar com, vamos ficar com 14 centésimas. E por isso, neste retângulo, teríamos de escrever 14, 14 centésimas. Vamos ver mais um exemplo deste tipo. Então, aqui temos um exercício do mesmo tipo, preencha a tabela com números naturais, de forma a representares 5,4 de três maneiras diferentes. Parem o vídeo e tentem avançar sozinhos. Muito bem, vamos então começar por reescrever o número 5,4. E, olhando aqui para a primeira linha, encontramos a distribuição mais simples entre os diferentes algarismos e os respectivos valores posicionais. Temos aqui um 5 na posição das unidades e aqui temos um 5 na coluna correspondente às unidades. Temos aqui um 4 na posição correspondente às décimas e aqui um 4 na coluna correspondente às décimas. E agora, o que é que está aqui a acontecer nesta segunda fila? Bem, aqui encontramos 24 décimas. Portanto, de alguma forma, pegando neste número, foram adicionadas a estas 4 décimas outras 20. Ou seja, passamos de 4 décimas para 24 décimas. Mas, se estamos a adicionar 20 décimas aqui, elas terão de ter sido retiradas de outro valor posicional para que o número final continue a ser o mesmo. Ora, sabendo que 20 décimas é o mesmo que 2 unidades, então terão de ter sido retiradas 2 unidades aqui. Em vez de 5, teremos de ter 5 unidades menos 2, 3. Passamos assim a ter 3 unidades e 24 décimas. Vamos então escrever um 3 aqui na posição correspondente às unidades. 24 décimas é o mesmo que ter duas unidades e 4 décimas. Se juntarmos essas duas unidades a estas 3 que aqui temos, ficamos com os 5,4. Agora vamos olhar para o que está a acontecer aqui na última linha. Aqui só temos uma unidade. Por isso, o que terá acontecido às outras 4? Bem, terão de ter sido reagrupadas nas décimas. Vamos então reescrever o número inicial. Tínhamos 5,4. E agora temos apenas uma unidade. Passamos a ter apenas uma unidade. Foram assim retiradas 4 unidades. Se quisermos reagrupar essas 4 unidades na posição das décimas, 4 unidades corresponde a quantas décimas? 4 unidades corresponde a 40 décimas. Nesse caso, vamos ter 40 décimas mais estas 4 décimas que já cá estavam. Vamos passar a ter 44 décimas. O que vamos escrever aqui na posição das décimas será 44. 44 décimas. E terminamos.